Eu tenho certeza que ontem à noite eu era o único trader do mundo que estava com hipoglose na cara, shortando o Bitcoin nessa tendência de alta. Então, vamos dar uma olhada, vou comentar para vocês a minha estratégia que eu estou fazendo aqui agora, falar sobre DXY e também SP500. Então... Vamos lá, pessoal, não se esqueçam, se vocês gostam do conteúdo do canal, estão acompanhando mais tempo, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, compartilhe com seus amigos e também quem não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e fiquei muito animado, muito animado mesmo aí com a live trade de ontem, tá, pessoal? A qualidade das pessoas que estão assistindo a live trade é impressionante, tá? Eu sempre quis ter um canal com a qualidade de assinantes, pessoas que estão aí uh, por dentro do mercado, que estão buscando oportunidades e ontem trouxeram grandes oportunidades aí, Peguei dois shorts muito bons aí, tá? Na moeda Joe, por exemplo. Lindo short, já pegou o take aí. Então, obrigado mesmo pela participação de vocês ontem. E eu quero manter esse canal aqui com nível de assinantes, qualidade das pessoas aqui a, a, acima da média, tá? Então, eu não tô preocupado com muitos assinantes, eu quero com gente com qualidade assistindo que estão interessados em conteúdo sério aqui do Bitcoin e também criptomoedas e mercado em geral. Então, pessoal, muito obrigado mesmo de coração. Fico muito feliz aí, espero que cada vez mais pessoas possam aí também uh, vir pro canal aí e aprender mais sobre o mercado. Isso aqui uh, me, me, tem, tem uma sensação boa aí de dever cumprido, sabe? E me deixa muito feliz, animado mesmo para continuar esse projeto, beleza? De coração mesmo, muito obrigado por, você, por vocês participarem desse projeto junto comigo. Então, cara, vamos falar aqui uh, do mercado, começando primeiro pela SP500 aqui, cara. SP500 e, e DXY, né? DXY que tá quase perdendo o fundo lá, né, mas eu vou comentar para vocês o que é o importante. A Espequenos está numa região interessante aqui, olha só, ela tá tentando romper essa linha amarela, vou até desenhar essa linha aqui de outra cor, ó. uma linha vermelha, vou botar uma linha bem rosa aqui, rosa forte, bem grande, olha só. Ela tá tentando romper essa linha rosa aqui, várias vezes já tentou, né, tentando romper aqui, depois que ela rompeu, pra, perdeu essa, essa, essa região de, de, de suporte, ó, que ela tava tentando montar um suporte, ela perdeu de vez e tá tentando romper. E que linha é essa aqui que eu tô acompanhando histórica aqui da SP500? É uma linha que era um suporte, virou resistência por muito tempo aqui, ó, depois rompemos para cima e agora aqui ela tá formando essa linha como uma resistência também, tá? Então, eu tô achando que essa linha aqui, ela vai segurar a, a SP500, tá? É a região que eu tô de olho aqui agora. E também, pessoal, a gente tá vendo o DXY aqui, ó. O DXY agora segurando, pelo menos agora, aqui nesse, nesse, nessa região aqui de suporte, tá? Eu não estou acreditando muito que o, SP, que o DXY vai... Uh, assim, romper aqui muito pra baixo começar a cair e despencar, tá? Não estou acreditando muito nisso, mas vamos ver, agora pra mim é o momento de, a hora da verdade para ver se o DXY vai conseguir vai perder esse fundo, se isso acontecer realmente a gente pode ter aí um, o mercado SP500 o Bitcoin também, né? Explodindo pra cima, tá? Mas eu não quero estar aqui, obviamente, muito interessado em longs aí, né? Do mercado numa região de suporte do DXY tá bom? Eu acho que está acontecendo algo muito interessante no mundo aí, né? Uh, tá tendo uma guerra, aí, digamos, comercial no mundo aí, em relação ao petróleo. Lá, a Arábia Saudita é, começou a, a manipulou o preço do petróleo para subir o preço, né, porque agora, conforme eu comentei para vocês ao longo das do, últimas semanas, aí, o, os Estados Unidos praticamente né, acabou com a, a reserva estratégica de petróleo. Né? Então a Arábia Saudita, sabendo disso, né, fez com que o petróleo aumentasse de preço, como? Reduzindo então a oferta de petróleo no mercado. Né? Então está uma briga aí em relação a isso agora e eu acho que o DXY vai ter que ficar forte, vai ter que o, o banco central dos Estados Unidos vai dar uma, fazer uma forma de DXY ficar forte, porque senão a problema da inflação né, vai, se, vai, ser, vai piorar lá, na, lá nos Estados Unidos, tá pessoal? Então para mim acho que na minha opinião aqui essa região vai ser crucial aqui agora o DXY manter essa, essa segurar esse suporte aqui, senão a coisa vai ficar bem feia né? Então eu estou apostando que por enquanto a gente vai segurar nessa zona aí tá? Acho que vários analistas já estão falando do DXY voltar para essa casa aqui dos 96 Enfim, eu acho que por enquanto não, tá eu quero realmente perder esse fundo aqui né? Fazendo confirmar esse fundo aqui, por enquanto eu não estou vendo isso tá? Inclusive se a gente olhar aqui uh, no diário também, a gente tem aqui a divergência bullish também no, no, no deixa eu, tá Então acho que por aqui a gente pode acabar segurando Nessa, nessas zonas aqui, a gente tá vendo o RSI subindo por enquanto Enquanto a gente quase fez uma, um fundo mais baixo que o fundo anterior aqui também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha semanal, ser uma coisa aqui também uh, Não, semanal acabou não... até perdeu aqui, né? E, é, também semanal ficou uma divergência assim, uma divergência também que bullish, né? semanal, se a gente pensar bem aqui, ó A gente acabou uh, perdendo o fundo aqui, fechando o semanal abaixo Quer dizer, a gente não fechou ainda, vai fechar a semana semanal, ó A gente fechar o semanal aqui abaixo, enquanto o RSI aqui, a gente tá por enquanto aqui fazendo fundos ascendentes, tá? Então, para mim, o fechamento dessa semana aí, do domingo, vai ser importantíssimo, formando essa divergência bullish aqui no, no uh, semanal pro RSI, eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar. Então, não quero estar aí uh, muito animado com o Bitcoin e com SP500, tá, pessoal? Porque nessa região de fundo aqui é como querer uh, fazer um long no topo, tá? É basicamente isso, você tá fazendo um long no topo no mercado, eu acho que não é uma estratégia muito interessante, beleza? Então, caras, vamos falar aqui agora sim, falar sobre o Bitcoin isso, por isso que vocês vieram aqui no canal, beleza? Então, vamos dar uma olhada por que eu estou shortando o Bitcoin nesse momento, vou comentar para vocês aí. É, eu falei para vocês ontem aqui na, na live do, do canal, né, que eu estava interessado em shortar o Bitcoin nessa região dos 31 mil dólares. Olha só, exatamente onde o Bitcoin foi, na casa dos US 31 mil dólares, tá, pessoal? Então, eu tinha as, as ordens aqui posicionadas aqui nas corretoras, né? Inclusive eu posicionei ontem com vocês aqui na corretora PrimeXBT eu abri essas ordens de short no Bitcoin aqui, por enquanto aqui ó, essas ordens de short estão aqui, é, 205, 300 dólares quase de lucro aqui, infelizmente eu acabei, acabei abrindo também um short no Ethereum que não foi um short muito bem aberto, mas olha só pessoal, shortei aqui exatamente no topinho. No topinho aqui, ó, essas ordens do Bitcoin pegaram aqui lindamente esse short pro Bitcoin, que por enquanto eu estou aqui nesse lucro, e vou manter essas posições provavelmente abertas aqui, pelo menos parte delas até a zona aqui dos 29.300 dólares, tá bom? Então, caras, muito bacana mesmo, legal aqui, a gente viu vocês abrindo, abrindo essas ordens de, de short no Bitcoin, e eu fechei essas ordens de compra, tá? Eu tinha uma ordens de compra aqui abaixo que eu acabei fechando, e vou esperar o Bitcoin pegar a zona aqui dos 29.300. Então não esqueça aí, pessoal, de também criar sua conta aqui na corretora Prime Sbt, vou deixar para vocês também o link aqui abaixo para vocês aproveitarem essa promoção, de até 7 mil dólares de bônus de depósito, tá? Então, cria a conta aqui com o link aqui abaixo, você pode participar também do grupo VIP, que eu vou estar disponível para responder é, mensagens de vocês. Se vocês tiverem algum altcoin que vocês estão querendo ver, também quer que eu analise, eu posso, pode botar no grupo VIP lá que eu vou estar olhando para você, tá? Então, corretora com taxas muito baratas, você pode operar, inclusive commodities, forex, coisas que você não faz em outras corretoras, tem copy trade também e é bônus incrível de 7, 7 mil dólares é até 7 mil dólares, aí, 7% de depósito beleza? Usando o cupom Fault 7 então caras, bacana aí esse short no topo, só aqui no canal Fault é o segundo short que eu faço aqui no topo do Bitcoin, que só nesse canal que vocês vão ver esse tipo de coisa acontecendo aqui tá pessoal? Então é incrível mesmo esses indicadores são incríveis que vocês têm que usar aqui, High Block e também outros indicadores que eu estou usando aqui da Vesco, vou olhar também aqui ó, no, no, nos 12 horas aqui não tem muita na verdade para vocês, tá formando liquidez um pouquinho acima, tá? Então meu stop tá, na verdade, acima dessa região aqui, dos 3.800, se eu não me engano, tem que até ver para praia se eu corrigir stop, mas eu estava nos 3.700, vou ter que dar uma ajeitadinha. Acho que ideal seria botar um stop aqui para o Bitcoin nessa zona, né? Nessa zona aqui. O Bitcoin tá, rompeu essa linha aqui agora tá tentando confirmar, né? Esse aqui é um ponto importante, né? você ele fazer uma cozinha parcial nessa zona aqui, que é uma zona que... O Bitcoin agora ele se segurando, né? Segurando essa região aqui pode ficar perigoso aqui para um short, tá? Então, idealmente que fazer uma parcial, eu acabei não fazendo aqui, tá? Não seguir meu gerenciamento de risco, né? Por enquanto. Porque eu tô acreditando que o Bitcoin vai pegar essa região dos 29.300, que seria essa zona aqui, tá, pessoal? Então, eu tô postando por enquanto que esse, essa continuação não vai continuar aqui, porque a gente. Uh, essa rompimento não vai continuar porque a gente não tem tanta liquidez mais acima. E então também vou mostrar no TRDR que o Open Interest ele tá caindo aí enquanto o preço tá subindo nesse curto prazo, tá? Então, aqui ó, mostrando para vocês: então, nos sete dias, o Bitcoin pegou aqui ó, boa parte dessa liquidez ficou um pouquinho de liquidez mais acima. Aqui ó, vou dar um zoom nessa zona. Então, pegou boa parte dessa liquidez nos 31 mil dólares, tem mais acima aqui nos 31 mil 200, então, eu, inclusive, eu posso avaliar de abrir outras posições aqui nessa região, tá? Mas, dela vai fazer uma parcial antes para poder cobrir, então, por enquanto, eu estou aqui mais observando o mercado, uh, mas não estou muito otimista, vou mostrar para vocês aqui no TRDR também. E, também, aqui a gente pode olhar no um mês, pegou boa parte dessa liquidez aqui, na minha opinião, aqui até a região dos 31 mil dólares, né? então... Eu acho que seria uma região sim para a gente escalar assim, essas, essas, essas ordens de short aí para poder tentar surfar esse potencial é, correção do mercado. Aqui também os mapas de liquidações da Binance. A gente pode ver que também tem tá um delta muito verde aqui, com muitos pontos de liquidação abaixo, tá? Então isso me deixou um pouco mais confiante. No Vesco aqui a gente pode ver também, atualizando o Vesco, que tem muita liquidez nessa zona dos 29.400 dólares aqui no Bitcoin, onde eu vou estar tá tentando realizar uma boa parcial aí né, desse, desse, desse short. E formou liquidez aqui nessa região dos 31.200, tá? Então, para mim, meu estoque estando acima dessas regiões aqui, acho que tá bem tranquilo, né? Para finalizar aqui em relação ao Bitcoin, caras, a gente tá aqui, ó, nessa, nessa, nessa subida que o Bitcoin fez aqui agora, a última, a gente tá vendo o Open Interest caindo, inclusive fez um delta muito grande aqui nessa subida, tá? o Open Interest do Bitcoin começando a cair, significa que esse movimento não está tão forte como anteriormente, né? Pelo menos tô vendo aqui nos 15 minutos, então é, isso é impressionante. Também o Long Short Ration começou a subir, a gente teve muita liquidação né, de shorts também compra-mercado, tá? Então não estou otimista com o Bitcoin aqui agora, pegando essa região dos 101 mil dólares, eu acho que sim, a gente pode voltar para casa aqui, dos R$29.300,00, que é inclusive uma região aqui que tem uma desequilíbrio de oferta e demanda, que eu comentei ontem para vocês na live também, tá? Na live eu comentei que essa zona aqui, ó, dos até a região dos 29.300 aqui, tem desequilíbrio aqui de oferta e demanda, ou seja, tinha muitas ordens de compras aqui que não foram né, preenchidas, né, ficaram com uns gapzinhos aqui, 10 vezes mais ordem de compra do que venda nessa zona, inclusive aqui a gente tem pontos de liquidação aí, que nem eu mostrei para vocês aqui na Highblock, Tá por isso eu estou aqui nesse short para o Bitcoin, eu acho que é um short que para mim não vejo, com, eu vejo com excelente risco retorno, tá? eu acho na minha opinião um stop inclusive acima dos, 20, dos 22 mil dólares aqui se a gente botar, ó, a gente pode fazer o seguinte, o que, que é a minha estratégia aqui agora? É, vamos lá. Então, eu estou no short aqui nos 31, mil dólares, short lindo aberto aqui nos 31, mil dólares, ó. Meu stop ficando aqui acima dos 32, vou botar aqui nos 32, posso até ajeitar meu stop ali. Eu posso pegar essa zona aqui dos 29.300 e ter um, um risco retorno aqui de 1,5 para 1, tá bom? Então. Eu acho que é interessante, acho que grande chance de Bitcoin voltar para cá. Se o Bitcoin perder essa região dos 100 mil dólares agora, pessoal, eu acho que a coisa vai ficar bem feia e a gente pode voltar assim para dentro desse cone aqui, tá? Esse conezinho e a coisa fica bem arriscada aí, né? Não estou motivado em continuar em fazer long Bitcoin porque eu acho que no fundo da, da, do DXY isso se torna essa operação extremamente arriscada, tá bom? Uh, o Ethereum, bem parecido, pessoal. Não quero entrar muito detalhe do Ethereum aqui. Vou até puxar o gráfico para vocês do Ethereum também. Busquei short no Ethereum aqui. Tá? As ordens que eu abri para a não ficaram boas, mas na Okex eu abri outras ordens lá que ficaram bem certinhas na região dos 22100. Uh, deixa eu puxar aqui o Ethereum rapidamente. Eu não ia falar sobre o Ethereum nesse vídeo, mas eu vou comentar para vocês aqui rapidamente. Então, eu também abri um short para Ethereum aqui nessa região dos, dos, dos, uh, dos uh, 2100, tá? Com um stop acima dos, dos 2200. Uh, o Ethereum pegou também liquidez. Se a gente puxar aqui ó, essa, o high block aqui de 7 dias. Inclusive, tempo o Ethereum aqui agora, isso é, incrível, isso é muito bom. Pode ver que tem, tinha liquidez nessa zona aí também, que o Ethereum acabou buscando. Tá, e também tivemos um delta muito grande do Open Interest do Ethereum, o Ethereum está com o Open Interest muito elevado, tá? Então a gente teve delta muito grande, mostra que a gente pode ter pego um, um, um topo aí também o Ethereum, formando liquidez mais abaixo também, tá? Então eu estou shortando o Ethereum também lá na OKEx, uma operação na região dos, dos, dos 2100, o meu stop está acima aí dos, dos, dos 2200 dólares por unidade de Ethereum e vamos ver se o, Bitcoin, se o Ethereum pega essa zona aqui dos 1830, que é onde eu vou estar tentando realizar esse short aqui do Ethereum, tá bom pessoal? Então basicamente eu tenho para vocês é isso, tá? Eu vou fazer hoje, mais tarde aqui. Vou ter que soltar ou vou tentar gravar hoje aqui os tutoriais e corretoras da, da Prime SBT e também da Okex. Não deixe de criar a, as contas de vocês nas corretoras. Estão apoiando aqui meu canal para continuar esse trabalho, tá? Então, vocês estão apoiando lá, vocês vão tá, poder, poder participar, inclusive. Do grupo VIP, Grupo VIP aqui, link, link na descrição aqui abaixo. Participe do Grupo VIP para você poder, poder pegar essas oportunidades aí. Tá? Se você tiver alguma ideia de altcoin, vá no Grupo VIP em pergunta. Eu vou estar respondendo todas as perguntas de vocês. Só me marcar lá que eu vou estar à disposição para ajudar vocês a ter resultado aqui no mercado, tá bom? No mais é isso. Me despeço de vocês. Muito obrigado pela atenção aí, pela audiência. A gente se vê amanhã, talvez, aí, como vai ser a movimentação do preço, só que a gente vai ser um fim de semana bem interessante para o mercado. Um abraço.